Olá, aqui é o professor Rodrigo, estamos juntos aí para mais uma construção com o SketchUp. Agora vamos fazer corpos redondos, cone e uma esfera, então acompanha aí. Então estamos aqui no SketchUp, agora para fazer a construção de um cone e de uma esfera, ou seja, corpos redondos. Ah, o segredo para construção desses objetos é a função siga-me, tá? Como é que funciona? Eu vou fazer, eu acho mais, eu vou começar pelo cone. Vamos lá, eu vou selecionar uma, um círculo, vou marcar a origem, que eu gosto de usar a origem como referência. Faz aqui em um dos pontos, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, nesse eixo, um pouco eu vou inclinar aqui. Inclinar um pouquinho assim faz uma determinada altura um outro círculo tá? esse círculo que vai determinar a tua esfera vou deixar esse tamanho aqui tá? então nós temos dois círculos um na base e um perpendicular agora eu vou usar a função siga-me selecionar esse de cima que é o que eu vou manipular e aqui mesmo no empurre e puxe nesse do meio aqui diz assim siga-me então clicamos nele Agora sim, eu cliquei nele e aí eu vou vejo que conforme eu uh, coloco o objeto referência, ele vai criando essa. Aí a gente tem que achar o lugar exato para ele não ficar muito sobreposto aqui. Eu acho que tem que ser aqui mesmo. Cliquei, okay. fechou, pronto. Agora esse objeto de baixo não me serve mais, posso deletá-lo e está pronto aqui a minha esfera, tá? tridimensional. O próximo objeto que eu vou criar agora então é o cone, vai ser, a construção vai ser semelhante. Eu vou começar com um círculo na base, vamos afastar essa minha esfera, eu vou mover ela para cá e vou usar a origem do sistema para fazer de novo. Eu vou fazer aqui na origem. Agora, essa, esse círculo aqui, esse de fato vai ser utilizado. Ele vai ser a base do cone. Então, para desenhar agora o restante, eu vou até a altura. Se eu quiser uma altura específica, eu vou pegar aquela ferramenta trena. Né? Eu vou clicar aqui em cima no eixo azul, clico aqui e vou fechar. Ele fechou um triângulo. Tá? Aqui é o apótema, vai ser o apótema do, do cone. E novamente eu vou usar a função Sigame, Vou clicar aqui onde eu vou transformar. Agora sim. Pronto, aí. Está pronto. Tá? Veja que ele tem que dar um clique duplo tá? para funcionar. Temos aqui o nosso cone. Perfeito. Então, corpos redondos desta forma, tá? De um jeito rápido e bem objetivo. Falou? Obrigadão. Até mais.